Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de coisa boa hoje, recuperação de crédito. Meu nome é Renata De Queixa, sou advogada, especialista em direito bancário, trabalho nesta área há mais de 20 anos. Então o que acontece aqui é no dia a dia do meu escritório? Existem alguns clientes que chegam aqui que estão com a dívida equacionada, tiveram problemas de endividamento, mas acabaram renegociando com o banco, não podem ter problemas com o Serasa. Então, conseguiram equacionar o problema do endividamento. Mas, a gente pode verificar o que você pagou, o que você está pagando. Está pagando alguma coisa a mais, além do que é devido, esta aí é a questão da recuperação de crédito. A gente pode rever isso, pegar os documentos bancários, fazer uma análise técnica e verificar se existe a possibilidade de você receber de volta o que você pagou a mais, tá? A título de juros, de capitalização, de tarifas, de encargos. E é bacana esse trabalho, tá? Então, estou à disposição.